Os partidos que têm um problema para acessar, o, para acessar o sistema SPCE devem enviar e-mail com os dados do partido. Para onde? Na verdade, tem que enviar os dados do partido, nome, sigla e CNPJ, e, os nomes, e o nome também do presidente do diretório, acompanhado do número do título, do CPF, data de nascimento, é, que mais? Nome, CPF, e-mail, data de nascimento e título. São cinco coisas que tem que ter para o presidente. E aí, o seu órgão da justiça eleitoral vai te atender para que você possa lá acessar o SPCA. Aqui em São Paulo, os diretórios estaduais falam no e-mail spcatre -sp Nas zonas eleitorais, os diretórios municipais e comissões provisórias, vocês vão mandar para o e-mail da zona eleitoral. No site do TRE São Paulo, no site de todos os tribunais, tem os e-mails de todas as zonas eleitorais. Você tem que ver qual é a zona eleitoral que tem a competência, que está com essa atribuição das contas partidárias, se no seu município tiver mais de uma zona eleitoral.